Ame o fundo do poço. É verdade, por mais maluco que isso possa parecer, muita gente acredita que o fundo do poço é o fim, que não tem mais saída, que não tem mais volta, que lá está tudo acabado. Quando na verdade, é no fundo do poço que vai surgir a sua melhor ideia, é no fundo do poço que você vai dar a virada de fato. Eu tenho medo sim do meio, porque o meio me impede, o meio me permite ser meio que consigo, meio que acredito, meio que posso, meio que faço, meio que tento, eu serei sempre meio, eu nunca serei nada definitivamente, eu nunca atingirei o meu ápice quanto ser humano. Agora no fundo do poço, você só tem uma saída, é para cima, você só tende a crescer. Quando você acha que tudo acabou, é lá que tudo começa. Não tenha medo de chegar ao fundo do poço. A frustração lhe faz aprender, a frustração lhe ensina, a frustração traz algo que você, traz uma perspectiva que você não teria de uma outra forma. Então aprenda a extrair o que há de melhor em momentos difíceis da sua vida. E aprenda, o fundo do poço não é o fim e simplesmente o seu começo.